Ah, boa noite. O Globo Repórter convida você a percorrer florestas brasileiras com os doutores da natureza. São agricultores e ambientalistas empenhados em restaurar o que as motosserras e as queimadas destroem. Muitíssimo boa noite. Vamos conhecer pessoas que decidiram mudar de vida para se dedicar à recuperação de áreas que foram degradadas. É uma ralação que você não imagina, mas é bom, é gostoso. São muitas as técnicas de reflorestamento. A muvuca é uma delas e colher sementes acabou virando o ganha-pão. O mercado de carbono. As novas árvores tiram o gás carbônico do ar e provam que cuidar do meio ambiente é um ótimo negócio. Na contramão desse movimento, encontramos também flagrantes do desmatamento ilegal no sul da Bahia. Em São Paulo surgem corredores de diversidade dentro de uma floresta, caminho livre para os animais e as novas mudas que renovam a paisagem do pão de açúcar. Este programa é dedicado ao indigenista Bruno Pereira, ao jornalista Dom Phillips, brutalmente assassinados em junho na Amazônia, e a todos os que lutam para manter a floresta de pé. Tão bonita, tão verde por tantos séculos. E também tão maltratada. O desmatamento na Amazônia bateu recorde no primeiro trimestre desse ano. Uma área equivalente a quase três vezes o estado de Goiás. E depois que a terra suportou lavouras extrativistas, queimadas... Quando sugaram o que puderam sem dar nada em troca, ficou mais difícil regenerar. Não dá para sonhar com a recuperação total de uma floresta. Por vezes o dano é grande demais e o solo é empobrecido. Daí a importância de vigiar, cuidar mesmo do meio ambiente. Cabe às autoridades fiscalizar, mas nós também podemos fazer a nossa parte. E tem muita gente no Brasil com a mão na massa. Massa não, nas sementes e nas mudas. Em meio à imensidão verde, um barulho ecoa. Reverbera pelo Parque Nacional do Monte Pascual, no sul da Bahia lugar emblemático. A primeira visão dos portugueses ao chegar nessas terras, em 1500. Isso aí com certeza é algum madeireiro que está tirando madeira, né? Agora quem que eu não sei. Mesmo com o ruído contínuo da motosserra, fica muito difícil flagrar o desmatamento ilegal numa área enorme, equivalente à cidade inteira do Recife. E uma fiscalização escassa. O pessoal que retira essa madeira entra por trilhas muito pequenas, muito escondidas. A gente faz todo um mapeamento de imagens de satélite para tentar ver quais caminhos estão sendo mais abertos. Neste mapa, é possível ter uma dimensão do desmatamento na área dentro do parque entre 1985 e 2020. A área em vermelho mostra a perda de vegetação nativa neste período. E as pequenas partes em verde destacam o que foi regenerado. A estimativa é de que quase 30 quilômetros quadrados de floresta desapareceram. Infelizmente, não é somente aqui. O desmatamento na Mata Atlântica cresceu 66% entre 2020 e 2021. O estrago foi maior nos estados de Minas Gerais e da Bahia. Não é preciso caminhar muito para encontrar indícios de retirada ilegal de madeira de dentro do parque. A gente está a menos de 500 metros da entrada principal e aqui a gente encontrou uma árvore de grande porte que foi derrubada. E o que a gente percebe é que a madeira ela já recebe um beneficiamento aqui dentro. Ela já sai em pequenos pedaços para ser comercializada ilegalmente. Em outros pontos do parque, mais degradação. Contraste com as belezas encontradas nesta floresta rica em biodiversidade. É parte da Iléia Baiana, um bioma semelhante ao amazônico, lugar de espécies raras, exóticas, da fauna e da flora. Um ambiente perfeito para o macaco prego, que se exibe diante da câmera. Um simples passeio pela mata pode levar ao Jequitibá sagrado, uma árvore gigante e milenar. Tem 2.500 mil anos que os, os, os estudados falaram pra gente, né? Será? O cacique Braga, índio pataxó e um dos guias do parque, é quem nos leva ao poço também considerado sagrado. Por que, que ele é sagrado? Sagrado porque os outros locais seca, os rio, outros rios seca, mas ele aqui não seca porque essa água sai de debaixo do pé da pedra. E bebe dessa água, ter tem outra, outras energias positivas da, da mãe natureza, da sereia. O cacique não conhece apenas o lado bom deste lugar ele já foi ameaçado a gente já fala, levemos conhecimento das autoridades né mas infelizmente até agora não, não resolveram nada ainda não sabe as denúncias chegaram ao ministério público estadual de teixeira de freitas no extremo sul baiano coube ao ministério público estadual levar o conhecimento eh, do ministério público federal da, da Polícia Federal a existência desses desmatamentos para apuração das responsabilidades. Se trata de uma Unidade de Conservação Federal. Na sua área de atuação, o promotor Fábio é favorável a medidas que recuperem a área desmatada ou usada de forma irregular. Uma sentença dele obrigou empresas de celulose a reflorestar áreas de reserva legal em uma outra região. No inquérito civil foi provado que as empresas adquiriam madeira de eucalipto proveniente de áreas de reserva legal e de preservação permanente, dos chamados fomentados. Não havia disponibilidade de sementes e mudas para a restauração florestal. Foi assim que surgiu o arboreto. Na base do projeto Arboreto, um herbário dá suporte ao viveiro de mudas, com dados catalogados de cada espécie. As sementes são classificadas, analisadas e testadas em laboratório. Esses resultados estão sendo agora organizados para a realização, a confecção de um livro de manejo de sementes florestais da Mata Atlântica. Em pouco mais de 10 anos do projeto Um Arboreto, mais de 400 espécies florestais já foram produzidas aqui na base do viveiro, em Teixeira de Freitas. 33 delas consideradas em extinção. É o caso da cupã, uma árvore típica aqui da Mata Atlântica. O programa Arboreto ele é um ciclo. Ele trabalha desde a coleta de sementes, a produção de mudas e plantios. O programa compra essas sementes dos núcleos e essas sementes chegam até o programa, geram informações sobre as espécies. Essas sementes são enviadas para o viveiro e no viveiro são produzidas mudas. Em Itamaraju, as famílias do assentamento Pedra Bonita só viviam da produção do cacau. Hoje tem na coleta de sementes e nas mudas uma renda extra e um novo olhar para a terra. Escalar árvores para conseguir coletar frutos e sementes com maior qualidade e precisão. É assim com a técnica do rapel que o Paulo faz o trabalho dele. Começou escalando árvores de pequeno porte até chegar às maiores, como essa daqui, que tem em torno de 35 metros de altura. sementes representam a reprodução de espécies, a preservação. Um cuidado com o futuro que pertence a todos nós. Essas mãos na terra, na colheita, tocaram outras paisagens. Até 10 anos atrás, a Grice e o Luiz Ricardo eram urbanos, jornalistas. Um belo dia... A gente recebe um presente, que é esse sítio. e A gente resolve cuidar dele e resolve fazer as coisas com, da forma que a gente acredita, que é com sustentabilidade, né, com cuidado, com manejo, respeitando essa natureza que a gente está aqui. São 30 hectares em São José do Barreiro, São Paulo, bem pertinho do Rio de Janeiro. Uma área linda. Mas um tanto degradada. O casal tratou de cercar tudo para evitar que os animais voltassem a pastar aqui e pisoteassem as fontes de água. O Luiz foi lá na mina, quando ouviu na mina que era uma água, era uma, uma, uma gotinha de água saindo, ele ficou muito assustado, desceu e falou, precisamos proteger essa mina, senão todo mundo vai ficar sem água. Com o tempo, descobriram mais duas fontes, suficientes para manter a plantação verdinha. E ainda conseguiram a certificação de orgânicos. Que não é que o bananal vingou? Dos limoeiros já são retiradas toneladas da fruta. Nessa safra estima-se 30 ou 40. As árvores frutíferas se destacam na paisagem. Com preservação, vai tudo se regenerar. E é por isso que nós, no final do ano passado, é, celebramos o nosso contrato de preservação para geração de crédito de carbono. É um novo mercado que nasce numa floresta. O carbono se concentra no solo, nas folhas, galhos caídos e, principalmente, nas árvores. Somando tudo isso, dá para calcular o estoque de carbono da floresta. Mas só tem estoque se a floresta sequestrar o gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese. É assim que se reduz parte dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Cada tonelada de gás carbônico retirada da atmosfera equivale a um crédito. E cada crédito está valendo mais ou menos R$ 60. Reais. É como um produto comprado e vendido no mercado nacional e internacional. Carbono é aquele elemento químico de, do qual todos nós somos formados, né? E ele existe na natureza em quantidades. Porque esse carbono na atmosfera junto a outros gases do efeito estufa criam aquele efeito de cobertor, né? O projeto do crédito de carbono dura em torno de 30 anos. Nós temos, nos primeiros cinco anos, uma ajuda de custo deles para cuidar do, do entorno, cuidar do, da área, preservar a cerca, que é um, um dinheiro pequeno, é 300 reais por hectare e ano. Mas ajuda. Não era nada. Do décimo ano até o trigésimo ano que, é o que reza o nosso contrato, esse crédito é 100% nosso. Para que tudo fosse feito de forma profissional, o Luiz e a Gris se procuraram a TNC, uma organização não governamental que participa de projetos para a proteção do planeta. Por sua vez, essa ONG trabalha com uma grande empresa de comércio pela internet, que decidiu compensar o carbono que emite todos os dias. Estava formada uma parceria que floresce a olhos vistos. Essa estradinha, ela divide o presente do futuro. Aqui do meu lado esquerdo, a gente está vendo uma área que até uns 10 anos era pasto. Essa vegetação, depois que a área foi cercada, ela começou a crescer naturalmente. A ideia, né, o objetivo, é que tudo isso, muito em breve, mas muito em breve mesmo, se transforme no que a gente está vendo aqui do meu lado direito, uma floresta de pé natureza em estado bruto. O proprietário rural é o nosso personagem principal dentro do, do, do arranjo todo que a gente faz. Né? Ele precisa conhecer o que é essa agenda e os benefícios que o carbono e a floresta trazem para sua propriedade. Uma equipe de técnicos escolheu o lugar mais propício para reflorestar o sítio. Hoje eles vieram fazer medições do terreno, acertar a localização geográfica e instalar a cerca. A agrofloresta é muito bem-vinda. A agricultura bem feita, ela não apenas não degrada, como ela recupera. Ela entende os limites do solo para a produção em certas condições. E não impede que a vegetação nativa se restabeleça numa área que não é do interesse da produção agropecuária. E assim o tempo vai passando. Luiz, Gris e o fiel ajudante, o Gilson, vão cumprindo os contratos com duas prefeituras, abastecendo escolas e creches. Quem quer mais banana, levanta a mão! Todo mundo? A pacata e bucólica, vida no campo, não tem nada de pacata nem de bucólico. É uma ralação que você não imagina. Mas é bom, é gostoso. Sempre nessa pegada de construir, de, de deixar o rastro, né, de deixar o, um, um exemplo bacana. A algazarra das araras desperta a floresta. Estamos em uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado caldeirão de belezas naturais. A exuberância da paisagem reflete a obstinação da natureza em seguir resistindo. Lá pela década de 1940, os governos, com um discurso de desenvolvimento, começaram a estimular a ocupação em áreas pouco habitadas e ricas em vegetação, como o Pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo. Foram décadas de devastação por causa do comércio da madeira e também pelo crescimento da agricultura e pecuária. Uma a uma, as árvores foram sendo derrubadas. A situação ainda é crítica, mas um projeto começa a mudar a cara da região. Corredores ecológicos que têm a missão de reconectar a natureza. Muitas das populações e das espécies remanescentes aqui no Oeste Paulista estão isoladas em pequenos fragmentos florestais e unidades de conservação. Esse isolamento ele tem sérias consequências genéticas e demográficas a longo prazo. Daí a importância desses corredores. A castigada Mata Atlântica revive pelas mãos de gente comprometida. A família Bispo morou em acampamentos até conseguir o direito à terra. Ainda na escola, a luz da ecologia acendeu na vida do Edmilson. Mudou essa, essa lógica do pensamento nos assentamentos. Por isso que hoje tem muitas empresas de assentado que estão tá trabalhando na restauração, por conta desse trabalho que foi feito lá atrás, que é um trabalho de educação ambiental. A empresa do Edmilson tem o irmão, primos, todo mundo na lida. Hoje é possível ganhar dinheiro, trabalhar em cima da restauração. As mudas saem de viveiros como o da Dona Iraci. Lá se vão 20 anos de trabalho com as plantinhas. O que começou de maneira modesta, com um pequeno viveiro dentro de uma caixa de isopor, cresceu bem. Só esse ano, saber que 110 mil mudas foram plantadas aqui. Muito gratificante. Eu esse vejo trabalho. que a senhora está super feliz. Só de falar isso, a senhora fica emocionada. Não, é, né? é, muito, é muito bom. A vizinhança segue a mesma cartilha. Os irmãos Nivaldo e Walter são os pioneiros no cultivo de mudas na região. Hoje uma boa produção de muda nativa pode ser é, remunerada é, comparado a pequena agricultura que produz um milho, um feijão. Entramos na mata de madrugada para encontrar o ponto de partida de toda essa transformação. Foi uma longa espera. Com a nossa equipe, e os pesquisadores de olhos grudados na figueira. Eis que do oco da árvore ele surge. Um tanto desconfiado, é verdade. Só quando percebeu que não corria perigo, o casal de micos leões pretos saiu de vez da toca. O simpático primata só existe em São Paulo. 80% deles na região do Pontal. A má notícia é que os micos estão seriamente ameaçados de extinção. Foi para salvá-los que surgiu o Instituto de Pesquisas Ecológicas e a ideia de corredores ligando fragmentos de florestas que é uma espécie que foi considerada extinta até 1970. Hoje a gente já fala em cerca de 1600, 1800 na natureza, o que ainda é um número bastante baixo. Sempre que a gente vai restaurar uma floresta, a gente tem que pensar que, na verdade, a gente está restaurando essa floresta para os animais, porque a gente não quer uma floresta vazia. Agora, prestem atenção nesse canto. É um sinal de que o trabalho dos pesquisadores está no caminho certo. Os sons da araponga ameaçada de extinção e de outras dezenas de espécies de aves e animais foram captados por mais de 250 gravadores espalhados pela mata. Já são mais de 10 mil horas registrando o que a floresta tem a dizer. A gente está vendo que ela está transitando, né, e isso é muito importante, porque isso garante né, que ela faça a função dela, né, ecológica, que é a dispersão de sementes. Para o teto verde do pantal se expandir, é fundamental o apoio dos grandes proprietários de terra. O Vicente foi um dos primeiros a entender que, ajudando a natureza, estava ajudando o futuro da própria fazenda. No começo, você sabe, a gente fica com o pé atrás, né, coisa um pouco diferente. Hoje você acha que aquilo é um benefício que você tem. E na realidade é. Você começa a perceber que a gente precisa ter uma sustentabilidade, pensar no longo prazo. Se você pega os mapas que foram, a gente produziu desde 85 até hoje, sabe o que mais cresceu em São Paulo? A área de florestas tanto o reflorestamento comercial, né, de eucalipto, pinos, outras coisas, quanto a recuperação e regeneração de áreas naturais. Mostra bem como que é possível você conciliar o desenvolvimento econômico da atividade rural, por exemplo, com o processo de recuperação, o processo de recuperação dessas áreas de vegetação florestal. O primeiro corredor ecológico do Pontal do Paranapanema nasceu 12 anos atrás nesse pedacinho de chão logo atrás de mim. Antes era tudo desse jeito, capim, uma das poucas árvores remanescentes do período de pastagem é aquele pé amarelo, ele vem testemunhando ano a ano o crescimento da floresta e é uma referência de como toda essa mata vai ficar no futuro. Daqui a pouco, a surpreendente paisagem verde da Caatinga. E a reviravolta na história do homem, que desmatou tudo que tinha. Despertar no sertão. O trabalho começa bem cedo, depois de dar comida às galinhas, seu Raimundo pega o caminho da roça. O sonho de todo agricultor é viver do que colhe. Aqui no semiárido, ele planta olhando para o céu para ver se vem chuva. Mas mesmo numa terra tão seca, não é só de água que depende de uma boa colheita. É preciso ter equilíbrio entre a plantação e a vegetação nativa. O seu Raimundo derrubou todas as árvores da propriedade dele para plantar milho. O que parecia ser um negócio lucrativo, virou um problemão. Hum. Tinha de tudo, pau branco, mufumo, jurema, aroeira, rico, sabiá. Aí acabei com tudo. Eu não imaginava não, que fosse fazer falta. Fez falta, sim, a natureza reagiu. O inverno foi pesado, né? Teu enchente levou tudo, levou legumes com terra, tudo. Aí pronto, não nascia mais nem mato, ficou igual um deserto mesmo. A vegetação nativa poderia diminuir os efeitos da enchente. Bem que o pai avisou 40 anos atrás. Ele não queria que eu arrancasse jeito nenhum. Ele estava certo, mas eu pensava que ele estava errado, né? Eu pensei que é porque ele era das antigas. Enfim, seu Raimundo aprendeu que podia replantar com a ajuda da Associação Caatinga de preservação do semiárido. A gente vê aqui cerca de dois hectares da propriedade dele, né, totalmente recuperada, e a gente percebe a regeneração do bioma, microclima, né, a fauna começa a se aproximar também. Eu não sabia que a gente plantava árvore nativa. Eu sabia que ela nascia natural, eu estava esperando e não estava nascendo nada né? Com as devidas proporções, o que se quer aqui e em outras terras é um reflorestamento assim. Estamos na Reserva Natural Serra das Almas, uma floresta com várias espécies da fauna e da flora da Caatinga, resultado de quase 24 anos de preservação do que já existia e de ações de reflorestamento. Quando a chuva vem, tem verde a perder de vista uma riqueza no meio do sertão. A reserva tem uma área de mais de 6 mil hectares entre os municípios de Crateús no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. A Caatinga, infelizmente, historicamente, ela vem sendo esquecida ou retratada né, de uma forma estereotipada que não tem biodiversidade. Mas ela é um único bioma exclusivamente brasileiro. Quando a gente conhece, Adquire informações sobre esse bioma, a gente se apaixona. Para conhecer a reserva, a gente tem que usar a perneira por causa das cobras, jararacas como esta e há muitos outros animais por aqui. A gente tem a onça parda, tem jaguatirica, tem viado. Tem várias espécies de aves. A siriema, rodeada de borboletas. O cancão, considerado a voz da caatinga. Tatu. Macaco prego. Olha o rabo de espanador do papamel. E sobra água. Nós temos cerca de 40 comunidades no entorno imediato da Serra das Almas. E dentro da nossa unidade, nós temos quatro nascentes. Floresta em pé é igual a produção de água. Seu Raimundo já se dá ao luxo de relaxar na florestinha que está botando de pé. Em hora que ele, ele some assim, aí eu fico procurando, meu Deus, cadê o Nen? Eu chamei ele de Nené. né? Aí eu vou, eu já sei, aí já olho pra lá e ele tá lá, olha, naquela beleza. E bate uma saudade do pai. Sempre conheço como ele tem por aqui. E o que é que o senhor diz pra ele? Eu digo pra ele que eu tô pelejando pra recuperar o erro que eu cometi, né? Ê, Pão de Açúcar, que espetáculo de cenário! Cartão postal do Rio de Janeiro. Mas ó, nós não viemos fazer turismo, não. Nem nós, nem essa turma, que surge de todas as partes de cima e da base da pedra famosa. O propósito é enriquecer e manter o monumento natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca. O sávio ainda era bancário quando começou a fazer montanhismo e ficava incomodado ao notar a fragilidade da vegetação local. Nessa época era meio desolador, porque caíam balões e tinha muito capim e havia assim, aqueles incêndios terríveis, assim queimavam tudo, né? Toda aquela microfauna que existe ali, sejam répteis, sejam anfíbios, nas bromélias, nós temos muitas bromélias aqui também. É, enfim, toda aquela, o pássaro, os ninhos são destruídos, né? É toda uma, uma cadeia de destruição que vem a reboque né? Bateu, no meu caso, né, a vontade de reagir né, e fazer a minha parte. Né? Se tem tantos que destroem, né, eu vou construir. A primeira intervenção foi numa área de difícil acesso da encosta, mas as mudas vingaram. Tem então, um carinho muito especial por essas primeiras árvores plantadas, nas primeiras mudas. Né? E hoje são árvores grandes, já, na da face leste. Né? Isso já faz 17 anos. O Sávio se juntou a um grupo de ambientalistas, depois passou a organizar mutirões, espalhou a ideia do plantio coletivo. Os locais escolhidos ficam junto à trilha, que liga a pista em torno da pedra até o Morro da Urca. Logo cedo, os voluntários já estão prontos, super animados. As crianças também são muito bem-vindas. A Prefeitura do Rio cede as mudas. Lá vão elas passear de bondinho. 50 mudas vão ser plantadas daqui a pouco. Tem cajamirim, tem saboneteira, tem pau-brasil, todas espécies nativas por excelência da Mata Atlântica que vão deixar esse lugar maravilhoso ainda mais verdinho. Mais uma carona. No caminho do Tratorzinho, uma inspiração, o Morro da Babilônia, que separa a Urca do bairro do Leme. O que está arborizado hoje, 27 anos atrás, era só capim. Estava sempre pegando fogo, indo abaixo em época de chuva. O caminho natural da chuva é ela cair, escorrer pelos troncos... Uh, infiltrar no solo junto com as raízes, ela vai abastecer o lençol freático uh, numa profundidade tal. O caminho não natural é nós termos essa água caindo, correndo superficialmente, levando tudo que está superficial e caindo num rio. Então, esse é o que acabamos de ter uh, lá em Petrópolis com, com, com esse desastre. E ainda recentemente no Recife, com o desmoronamento de encostas durante e depois dos temporais. Vamos em frente. Subir o Morro da Urca junto com os voluntários. A trilha é longa, é íngreme, mas dá para subir numa boa. A convocação foi um sucesso tal que formou o feeling em alguns pontos até chegar ao local marcado. Ele cresceu, ó. ó, ó. O Sávio orienta, incentiva. Impressionante. <risos> gente, muito, muito bacana fazer parte disso. Agora vamos botar no buraco? Uhum. Me ajuda? Aqui não. Tá, com cuidado. Já são 3 mil voluntários cadastrados. A gente quer renovar esse público, né? Quer que tenha sempre novas pessoas, né? Crianças, idosos participando. A gente considera que o resultado é bom, né? Que a paisagem mudou e que é necessário fazer mais, claro, não, o projeto nunca acaba. Pão de verde! Daqui a pouco você vai conhecer a técnica da muvuca. E colher sementes acabou virando ganha-pão. O é a senha para aquele cafezinho e para a prosa em família. A Zélio Maurício vive em uma das comunidades quilombolas do Vale do Ribeiro, em São Paulo. Quem chega de visita logo nota algo diferente, o tanto de semente espalhada pela casa. Tanto já limpas como sem limpar. A gente coloca nas garrafas para armazenar até quando for o dia das entregas. A gente entrega três vezes no ano. <música> E pensar que não faz muito tempo ninguém tava nem aí para sementes. A Zélia mesmo ficou desconfiada de quem insistia na história de usar sementes para replantar florestas. Eu entrar nisso nem a pau. ele Se eu aí na, minha, na madeira lá quando eu quero fazer minha roça, eu não vou poder derrubar? Ah, não vou entrar não. Essa daí é coisa para pegar nós para não trabalhar mais na roça. a minha ideia. <risos> Só que a Zé, inteligente que é, percebeu que uma coisa não anulava outra. E descobriu a principal fonte de renda da família, no quintal de casa. Tá bom, tá bom. Que semente que é essa? Tamboril. Vocês encontram bastante aqui o tamboril? Contra. Encontra bem. O casal continua cultivando uma roça longe de casa e no caminho vai colhendo os presentes da floresta à beira da estrada. Algumas semente só dá para encontrar mata dentro. Essa árvore de grande porte, que se destaca na paisagem, ela dá um fruto chamado guapiruvu, que é encontrado com muita facilidade aqui na mata. Só no ano passado, Quilombolas de seis comunidades aqui do Vale do Ribeira conseguiram coletar 510 quilos dessa semente. Com o um quilo custando R$ 88,00, essas famílias conseguiram arrecadar em 2021 quase R$ 45 mil. Reais. Como muitas delas vivem à base de uma agricultura de subsistência, o dinheiro que vem dessa semente tem um peso ainda maior na vida delas. Um carrinho pesado é uma dádiva para dona Neuza. Consegui comprar uma geladeira, comprei um fogão novo, comprei um carrinho velho. Hoje na rede, somos em 42 coletores, aproximadamente 20 são mulheres. O programa Rede de Sementes do Vale do Ribeira começou cinco anos atrás como um elo entre quilombolas e as empresas que, muitas vezes, por força de lei, se veem obrigadas a recuperar áreas degradadas. Nos últimos dois anos, o programa chegou à marca de duas toneladas de sementes coletadas. A gente já tem um combinado da rede que nunca coletar tudo que tem na árvore. No máximo, ali, 70%. Porque os outros 30 é do sócio, com os pássaros, as aves, os bichos, a natureza em si, né? Os quilombolas são a ponta inicial do programa de restauração da mata nativa. Sabedoria ancestral enriquecida com um novo olhar. Por 20 anos atrás, eu tinha até vergonha de chegar na cidade e falar que era do, ia de uma floresta, porque... A gente sempre é mau visto, ou de um migudo de falar que todo é numa floresta. Esse Brasilzão mais verde do futuro nasce colorido, em várias formas e tamanhos. Uma verdadeira muvuca. A muvuca de sementes é uma mistura de sementes que são usadas para a restauração ecológica de uma área. Com essa quantidade que a gente colocou de sementes, daqui a um ano mais ou menos, a gente vai estar com mais ou menos de 10 mil plantas por hectare aí. Então aqui a gente tem mais de 61 espécies. Então a gente tem espécies agrícolas, espécies que vão fazer a função de que adubar são Verde e vai ter as espécies nativas também que são coletadas aqui na região. Nesse processo de misturar sementes, dá para colocar uma quantidade maior de espécies na terra do que no plantio de mudas. Só que a taxa de sobrevivência é baixa. Mas o que vinga daquelas sementes coletadas pelos quilombolas já é suficiente para formar uma vegetação diversa, ajudando assim a recuperar a natureza. E antes que o programa termine, a nossa homenagem a dois homens que perderam a vida porque eram apaixonados pela natureza, amavam o que faziam e, sobretudo, acreditavam que ainda é possível salvar a floresta amazônica. Dom Phillips e Bruno Pereira. <risos> De. Marina de. Marina de. E você, já pensou o que você pode fazer pela natureza? Agora você assiste a uma exibição especial de Viva o Gordo, em homenagem a Jô Soares, um grande escritor. Excelente humorista, um artista completo e genial que nos deixou essa madrugada. Jô, você vai fazer muita falta. Um beijo para você, por todos nós.